Oi pessoal, beleza? Aqui é o professor André trazendo para você mais uma questão de regra de três composta aqui no canal Matemática Chata. Beleza? O processamento de 300 toneladas de lixo é realizado em 28 horas por 5 máquinas. Se uma das máquinas quebrar, quantas horas as demais levarão para fazer o mesmo processamento? Então gente, vamos armar isso? Ora aí, ver bem, toneladas, tá? Vou colocar toneladas, horas, né? E, e máquinas Vou representar assim, tá? Toneladas, horas e máquinas Então ele diz ali que são 300 toneladas, tá? Trabalhando aí 28 horas por... Uh, sendo trabalhado 28 horas por 5 máquinas, tá? Se caso uma das máquinas quebrar né Vai ficar quatro máquinas Quanto tempo vai se levar para se fazer o mesmo serviço? Beleza! Então vamos armar? Vamos fazer o jogo de setinhas? Olha aí, ó o jogo de setinha é onde 5 cinco, cinco máquinas trabalham 28 horas, certo? Para efetuar um serviço. Para fazer o mesmo serviço, 4 máquinas vão trabalhar quantas horas? Muito mais, né? Eu reduzi o número de trabalhadores, o número de máquinas. Eu reduzi a força, eu reduzi a capacidade. Então, eu vou trabalhar muito mais. Muito mais o quê? Muito mais horas. Reduzir, vou trabalhar mais. Então, é... Inversamente proporcional E aqui a gente nem faz nada, tá? Isso praticamente vai ser uma regra de três Simples, então vamos lá Vamos aqui ó. Então são 300 toneladas, tá? Para que ambas as modalidades Trabalhem, beleza? 5 máquinas 4 máquinas, a gente quer saber o tempo Que leva 4 máquinas para efetuar Esse trabalho, então eu tenho que 28 sobre x será igual Aqui a é inversamente proporcional 4 quintos, se eu multiplicar 5 por 28, né? vou passar multiplicando 28 por 5, vai ficar 5 vezes 8, 40. 5 vezes 2, 10, com 4, 140. E vou passar multiplicando x por 4, onde eu vou passar 4 dividindo o 140. Deixa eu aceitar esse 4 aqui. Beleza? Então, eu vou ter o quê aqui? Eu tenho que 140 dividido por 4, é 14 por 4. 3, 3 vezes 4, 12 para 14, 2, baixo 0, 20 dividido por 4, 5 35 dias, beleza? Então, quatro máquinas vão efetuar, né? 35 dias. Não, foi mal aqui, tá? Foi mal, alô? 35 horas, ok? É horas, tá, pessoal? Horas aqui, porque eu me confundi aí. É horas. 35 horas para trabalhar aí 300 toneladas. Quatro máquinas fazem 35 horas, tá? Para trabalhar 300 toneladas. Eu, apesar de todos os vacilos aqui nesse vídeo, eu peço para que vocês curtam esse canal. E curta esse vídeo porque ele ficou, acho bacana, ficou engraçado. Não irei fazer cortes. Te vejo lá no próximo vídeo. Tchau, tchau.